O meu Ikigai saiu há pouco tempo, porque o próprio Ikigai, como você nos orienta, né? o Ikigai é, é, tipo, é um oráculo, né? vamos dizer assim, um norte para eu me conhecer, né? o meu autoconhecimento para que o meu produto seja sustentável. Então, essas palavras para mim, norte e sustentabilidade, eu já captei, eu já saquei, eu preciso achar algo né? Um, um produto que me deu norte, alguma coisa legal que seja sustentável Excelente. porque eu enjoo sabe, eu enjoo às vezes estou fazendo uma coisa ai que saco, Sou assim. isso assim <risos> é, é a muito... minha personalidade isso é muito normal Fê porque é, a maioria das decisões que a gente toma em relação a projetos, carreira não necessariamente vem dessa exploração profunda de autoconhecimento que o Ikigai traz, Perfeito. mas sim por Perfeito. imposições feitas pela família, pela sociedade, que a gente vai meio que aceitando inconscientemente, quando Perfeito. vê, a gente está iniciando um monte de coisa, passou 15 anos numa uma carreira como funcionário público sem ver sentido, ah. né? e, e a coisa vai aprisionando, mas o Ikigai, é, como você falou, não é uma coisa que você vai fazer um exercício e já sair com a clareza perfeita, né, de um dia para o outro, porque é uma construção, né? é uma evolução. Exatamente. Para que seja um norte sustentável, a gente precisa fazer esse mergulho interno para ir para o externo, externalizar essa essência através de um produto tangível, real, que possa te sustentar. É por isso que a sustentabilidade pode seu estilo de vida, que não precisa necessariamente ser um estilo de vida milionário, mas é um não. estilo de vida. Que você com intenção, sabendo que precisa de X mil reais por mês, você pode ir atrás de um projeto, de um produto, de um serviço na internet que te dê liberdade, te dê alinhamento né, com todos os valores que são importantes para a sua vida e que você consiga seguir em frente, né?